Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas de Regata e hoje nós vamos fazer um desenhando de cabeça. Eu pego as sugestões que vocês enviaram pra mim e faço aqui com o poder do meu miolo e tento ver o quão perto ou quão longe eu fico no final. A gente pega umas referências e dá uma olhada ali, né? A moral da história, se você ainda nunca viu essa história, ela... eu já vou falar antes da gente fazer, é o seguinte, os fundamentos do desenho te levam muito longe, mas a parte de refino, detalhe de um monte de outras coisas... É o apoio e referências que traz pra gente, certo? Então vamos lá, gente. Vamos fazer isso daí. Tem muita coisa boa. Antes disso... Dá um like no vídeo aqui se você já gosta dessa série, se inscreve no canal pra você acompanhar novos conteúdos como esse daqui que saem toda semana, quando eu consigo subir, sai toda semana. E também ó, uma coisa que realmente tá acontecendo todo final de semana, todo sábado tá rolando agora o Only Brush, é o que? São aulas que eu tô dando lá na Twitch só pra quem é sub, então se você é sub, mesmo que seja subprime, você ganha acesso às últimas aulas que eu fiz e às aulas novas que vão estar tá acontecendo aí, a gente tá falando sobre o desenho da figura humana, tem tem a ver com gestual, perspectiva, desenho sólido, esse, esse tipo de parada, certo? Então, gente, vamos lá para o vídeo. Sobe a vinheta, senhor Corlegan. Cá estamos no Photoshop, gente, com a sugestão do senhor Danilo de Souza, que falou, ó, no espírito de DuckTales, porque a gente tem desenhado muito pato, né? Faz uma cena com a cuca... E a Maga Patalógica, olha que coisa, que coisa maravilhosa, eu tenho a oportunidade de desenhar dois, dois bichos com um corpo de gente <risos> De uma vez só e, e ninguém vai, vai, vai achar estranho, né? Então vamos lá fazer essas duas, Puxa vida, ó, eu lembro muito pouco do design de ambas de forma clara, assim, vai ser... Eu vou penar, vai ficar esquisito, mas tudo bem. É, eu só tô tentando pensar numa cena legal pra essas duas estarem é, fazendo juntas. Um, uma ideia, uma ideia seria um caldeirãozão no meio, né? E... Fazer as duas talvez rodeando esse caldeirão, jogando ingredientes e coisas e blá blá blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá né? eu acho que ia ser legal. Uma coisa que eu tô aprendendo a me, a me desgarrar é de fazer assim, pô, às vezes um personagem, pra uma cena ficar legal, um tem que estar tá mais de costas do que o outro, um tem que estar tá visto de um ângulo que não é tão legível. Quanto eu gostaria, sabe? Eu tô vendo que tem muitas ilustrações que ficam legais justamente por causa disso. Tô pensando em fazer alguma coisa assim. Eu vou, eu vou marcar um ponto de fuga aqui em cima. Só pra eu puxar algumas linhas. Eu quero fazer essa uma cena vista bem lá do alto. E eu tô achando que eu vou marcar também onde a nossa cena será rascunhada. Eu quero que a cena aconteça por aqui, ó. E agora eu sinto que eu vou me ajudar muito se eu fizer aqui também um gridzinho. Um gridzinho que seja. Bom, a câmera tá olhando de cima pra baixo. Então as coisas vão estar tá funilando aqui no fundo, né? As coisas vão estar tá dando uma funiladinha mais ou menos assim. Eu só vou tentar fazer esse efeito não ser tão, tão forte assim. Talvez alguma coisa desse gênero, ó. Ok, eu acho que acho que pode, acho que pode dar certo. Pode dar certo. Vamos diminuir a opacidade disso daqui. Isso daqui, ok. Ok. E vamos cruzar isso daqui nesse sentido. Então é, ba é basicamente o mesmo. O mesmo plano de, de, de perspectiva que eu fiz naquela última cena Que tem o Batman e, e outro pato, né? O Darkwing Duck é, Eu vou tentar fazer algo mais ou menos parecido com isso Então, eu vou imaginar que aqui nesse meio... Eu vou ter uma caixa que vai representar o nosso caldeirão. Talvez ele possa ser um caldeirão maior, assim. Caldeirão aqui, aqui que ele vai tá. estar. Aí eu já consigo até imaginar aqui dentro como é que seriam as, as elipses pra gente ter um, um belo caldeirãozão aqui. Ok. Vamos supor aqui, então, também um, um ambiente pra gente... Só pra gente ter uma, algum tipo de marcação aqui nessa cena pra gente não ficar tão perdido. E aí, agora... Ia ser legal se a gente tivesse, tipo, um personagem para cá, um para cá... E elas meio que fazendo assim, sabe? Esse personagem vindo aqui, esse personagem vindo pra cá Não sei, talvez talvez dê pra fazer algo assim E se a gente tiver a jacaroa pra cá assim Soltando aqui assim, ó Um, um pó de pirilim-pim-pim dentro do negócio E o rabo talvez mais ou menos nessa direção Eu só não sei muito bem como é que ela tá aqui em pé Mas a gente pode pensar nisso depois E aqui aquela outra pata A outra pata não, né? A pata soltando aqui assim, jogando aqui também um negocinho. Pode pirilim pim pim. Ok, dá até vontade de pôr alguém aqui nesse canto, né? Parece que ficou faltando. Talvez ela possa estar tá mais aqui assim, ó. Eu quero fazer algo dinâmico, mas eu não sei muito bem o que que eu tô desenhando, então é complicado. É segurando assim um livro, um livro, um livro. Alguém tem que estar tá segurando um livro. Pô, falando em livro, a gente deu uma... Teve um pedaço da aula lá no Only Brush que foi tão... <risos> tão baseado em livro, né? Eu acho que a gente realmente precisa ter talvez uns livros... Bem mágicos aqui, assim, ó Tem alguns cilindros Uns livros abertos aqui, assim Só pra gente ter uma representação Disso daí que a gente conversou Lá naquela aula Vamos fazer o outro aqui, assim, ó, desse jeito Os vários livretos Boa, boa, boa Tá, o que eu ainda não sei é, tipo, como é que o, que, que, o que, que bruxa faz quando, quando faz poção? Elas ficam fazendo o quê? Vamos tentar fazer uma pose aqui assim. Eu também não sei a anatomia desse pato. Eu não sei o quanto cintura esse pato tem ou não tem. <risos> Ai, meu Deus. Vamos fazer assim, ó. A mãozita jogando um trequito. Plum. Onda do pato de vestido. É aqui que eu tô preso, gente. É aqui que eu não tá. Tô... <risos> o desenho não tá saindo depois disso. Ok, ok, ok, ok. Eu tô achando que tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Vamos pegar essa cena toda e vamos, vamos girar ela? Vamos girar ela num eixo? Vamos deixar isso aqui meio holandês? O holandês de cima pra baixo? Oh! Olha a diferença que isso aqui fez. Nossa! Nossa! Parece outro desenho. Parece outra coisa. Coisa de doido. Olha isso. Parece outra imagem. Vamos dar uma, uma esticada e uma afinada nisso aqui, ó. Caraca, que diferença, galera. Como é que pode um negócio desse? Caraca. Tô muito surpreso. Nossa! E eu lembro que essa cuca, pelo menos a cuca que tá na minha cabeça, ela tinha uma tiara assim, um cabelão loiro preso e um vestidão vermelho enorme, né? Enorme não, né? Um Era um vestido bem curtinho, sinceramente. E aí o rabo dela por aqui. Aqui a gente tem a pata. Pata fazendo cara de mar. Beleza, aqui podia ter umas, umas estantes. Talvez umas. Talvez uns pilares com tochas. O que, que vocês acham? Acho que, acho que algo assim tá fazendo bater as, as distâncias. Ah, aqui, ó. a tocha numas velas. Ah, acho que eu entendi de onde veio isso na minha cabeça agora. Pô, imagina se no chão aqui tem um, um símbolo. Um símbolo. Uh, não sei, não sei. Eu não quero. <risos> Daqui a pouco vai ficar pesado demais. Um corpo <risos> sacrificado! Não, muito bom, muito bom, eu acho que tá legal Caraca, olha que doideira, gente Tô muito feliz, tô muito feliz com o rascunho Gente, eu acho que é nesse ponto que eu me despeço de vocês por alguns instantes, porque agora vocês vão acompanhar o processo acelerado, onde eu vou dar uma finalizada nessa imagem. Eu vou passar um traço final por aqui, pintar alguns valores, talvez ter uma ou outra corzinha pra gente dar um, um toque assim, e terminar essa thumbnail bonitona aqui dessa nossa cena, com essas duas personagens desenhadas de cabeça, pra gente voltar e pintar por cima algumas correções, ok? Confira agora o processo acelerado. Uhu! uma refinada aqui no nosso traço, então, na nossa cena muito feliz com como isso daqui tá ficando. É, e é aquela coisa, eu tive que fazer um sacrifício em alguma das personagens para poder ter essa dinâmica de uma na frente da outra, né? E eu acho que eu tô, eu tô ficando cada vez mais confortável em fazer isso. Nesse caso aqui era para desenhar de cabeça, a que tá de costa vai ficar um pouco mais fácil, né? Mas tudo bem, a maga patológica tá ali em menos destaque, porque a Cuca a cuca merece, né? E aí a gente tem as duas ali jogando a sua participação de magia dentro desse negócio. Mas de qualquer maneira, eu tô muito feliz com, com o resultado por enquanto aqui da organização dessa cena, né, eu fiz um esqueminha ali de botar, né, um ponto de fuga lá em cima, pra fazer essa dimensão do, do quarto indo, indo, né, diminuindo no fundo, botei um ponto de fuga lá embaixo pra gente ter essa, essa coisa da câmera inclinada, né, desse, desse plongê que faz as coisas crescerem assim também, e... e... O que eu mais gostei, que deu para trazer muita, muita sensação de, de, de dinamismo, mesmo com o nosso terceiro eixo, o que tá em vermelho, né, ele ser todo paralelinho, ele tá todo paralelo, ele não tem deformação nenhuma ali, porém ele tá inclinado, então só linhas paralelas inclinadas já são mais dinâmicas, já dão uma, uma impressão diferente. E eu gosto muito de como a gente consegue fazer essa, essa relação de leitura da imagem aqui Passar pela cabeça, pelo balde, né? Tu, tipo, tem essa... Essa conexão aqui é, pingando Eu acho isso muito legal Tô doido para botar aqui então agora Uma linha final, depois que o dedo tá refinada E eu volto quando eu tiver essas linhas para dar mais uma conversinha E a gente vai fazer os valores e fechar Essa arte aqui do desenheiro de cabeça uh, Deixa eu botar mais uma musiquinha aqui E a gente se vê do outro lado uh -huh. Gente, olha só como é que tá, então, até este momento aqui, a lineartzinha mais finalizada para essa nossa cena. Maga patológica de um lado, Cuca do outro, e a Cuca tá com o cabelo da Erika Margo. E a culpa disso é minha, mas tudo bem, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu tava refletindo aqui, eu acho que as duas usam sapato, né, o sapatinho com o salto alto e tudo mais. Fazer o quê? Acho que é assim, é assim que eu me lembro, e eu vou, então... Prosseguir agora a gente para colocar aqui alguns valores para a gente dar aquele tchan final na imagem e a gente poder trazer as referências e ver o que, que sobra disso daqui. <risos> Talvez o desenho de cabeça mais complexo que eu já fiz, assim, no sentido de a fundo mesmo na descrição das coisas que estão acontecendo é, eu gostei eu acho que foi um exercício muito bom para mim especialmente nessa coisa de tentar fazer esse ângulo de perspectiva que me dá problema que não é simples para mim eu tô adorando esse desafio e conseguir superar alguns desses meus limites né dá para esses valores aqui poderiam estar tá melhores explicados mas eu gostei de pelo menos poder brincar aqui com uma corzinha diferente falar pô aqui é o centro de atenção da imagem né esse brilho Arrochado nas duas personagens e tudo mais, vamos pegar as referências e ver não de contas, se <risos> tá parecido ou não tá, vamos ver Ok, ok, ok, ok, ok, tá faltando algumas coisas da nossa Cuca Deixa eu já começar a colar algumas imagens aqui na tela, ó <risos> Ah, ela não tinha um vestido é, curto igual eu lembrava O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Guilherme, Guilherme, o que será que aconteceu que você imaginou que a Cuca tinha um vestidinho? não sei, gente, não sei, mas, mas aconteceu, sabe? Ó, oh, achei fotos aqui da outra cuca, que era a, a, cuca, a cuca anterior. Isso é a Ana Maria? Ana Maria, você não me assim nunca, como é que pode? Ai, meu Deus, o segredo... É tipo o Hulk, né? O segredo da Ana Maria é que a Ana Maria já é velha. Nasceu velha. Nasceu velha e pra sempre tá aí preservada. Mas essa nem é a primeira cuca. Ó, tem outra cuca aqui, ó. Gente, é muita variação. Muita variação cucal. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma outra versão da cuca. Que ela tá usando... Eu tô vendo... Eu tô vendo as pernas da cuca aqui. Eu tô vendo as pernas da cuca aqui, ó. Olha! Eita! Olha... Olha essa versão aqui. Que é tipo aquela parte da barriga amarela. É como se fosse uma... Não sei nem dizer. É como se fosse um vestidinho... E aí depois tem um, um, um panão do lado. Olha que interessante essa versão. Essa, acho que é uma das versões mais interessantes. É que ela não tem, o vestido vermelho é meio esquisito, né? Nossa senhora. E o sapato dela é maravilhoso. Tem uns dentes, um salto gigantesco. <risos> Mas tá, tá aqui, tá aqui. Ok, temos várias, várias versões aqui pra informar o nosso design. Eu acho que a gente vai acabar tentando ver o que, que dá pra salvar disso daqui. Ela não tinha tiara, nem coisa nenhuma, mas aquela ela menos tem uma golona, né? agora não tá muito bem visível, mas eu, é... nesse ângulo aqui dá pra enxergar um pouco melhor, ó, como é que é essa gola da roupa dela, que é uma gola muito legal. Ok, vamos ver, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. A capa também é uma parte interessante. Certo, maga patalógica. A maga tinha sapato, o cabelo dela é muito mais fininho, ela não tem franja. Ela não tem franja. Vou pegar aqui, ó, uma imagem dela, temos uma aqui, o vestido também tem uns, uns trequinhos, ó, o, o rabinho eu acho que eu acertei bastante coisa até, acertei bastante coisa, muito bom, muito bom, talvez uma outra imagem dela, nossa, tem um redesign dela aqui, do, dessa série nova que tá, tá insano. Pescoçudíssima. Tá com pescoço gigantesco. Meu Deus do céu. O sapato eu gostei que eu acertei bastante. Eu acho que esse era um, é um dos elementos do design que eu mais lembrava, assim. Ela não tinha as mangas de fora. Eu sabia que ela era muito elegante, mas eu não consegui representar a elegância dessa personagem. Vamos pintar por cima, então, gente, pra gente fazer essas alterações da nossa personagem. Eu vou começar pela pata, que eu acho que a pata tá um pouco mais simples da gente resolver. Primeira coisa. Eu vou pegar esse, esse tom mais escuro aqui e vamos fazer essa roupa dela ficar bem mais, bem mais escura mesmo. Eu acho que algo assim já vai ajudar a gente a fazer a leitura correta. E esses breguetinhos aqui na, na roupa dela, né? Que tem esse, esse trequinho aqui. Muito bom. Pé laranja... É laranja, sapato preto, ok, ok. Mangas, ela tinha mangas compridas aqui na roupa. E esse detalhezinho, eu vou fazer ele em roxo aqui, né? Mas ele tinha esse, ela tinha também esse, esse detalhezinho. Não, a elegância dela já subiu muitos pontos só da gente fazer esse, isso daqui, né? Agora, com relação ao cabelo, ela tinha um cabelo todo para trás, né? Ela não tinha esse pedacinho aqui da cabeça aparecendo, nem nada. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer para representar esse cabelo. Ah, e dá para ver também que o, o design do cabelo era todo quadradinho, assim. E o novo também, aquele design mais recente, também preserva bastante disso. Vamos tentar abordar isso de alguma maneira aqui, ó. Aqui, vamos botar aqui umas mechinhas mais bem iluminadas. Ok, ok, eu acho que a gente tá conseguindo fazer alguma coisa. Deixa eu dar uma, eu dar uma atenção aqui, deixa eu dar um carinho para essa... Eu odeio o bico de pato desses personagens da Disney. Nossa, gente, eu tenho um ódio real pelo bico de pato de personagem da Disney. Que design desgraçado de se fazer. É infuriante esse bico Eu queria muito fazer esse pato com a boca aberta Ok, então se a boca do pato tá aberta Vamos lá, Guilherme Bota esse cerebrinho pra você Que você tem aí pra funcionar Ok, a boca do pato tá aberta, ó Tá aberta, tá vendo? O que eu vou fazer, ó Vou pegar aqui a... Essa parte toda aqui, assim, ó Vamos fazer uma camada nova pegar um brush fofo Pegar um tom mais claro Só pra gente dar um... É... Diminuir um pouco esse brush... Só pra gente dar um contraste aqui, ó. Só pra ter contraste. Só pro, pro shape dela ficar aparecendo ali. Eu acho... Eu vou... Eu vou fingir que eu tô satisfeito. Só pra eu poder continuar. Essa cabeça dela não tá com o formato certo, né? Ela não tem a cabeça redonda exatamente, mas também não tem a... Aquele design novo dela tem uma cabeça bem mais quadrada, que é bem mais interessante também, né? Nesse ponto. Então, ó. Aqui. Aqui. Chanelzinho pra cá. Aí, ó. ó, ó, aí, ó. <risos> ah, eu tô satisfeito, tô satisfeito, tô. Mentiroso! Não é pressa pra fazer a cuca, não, isso aqui chama... Estou satisfeito. Pede é isso aqui um pouquinho mais escuro pra ficar parecendo laranja. E a mãozinha... Mãozinha clarinha aqui, jogando esqueminhas dentro do barril. Vamos pintar esse rabo mais de claro. Aí, ó, maga patológica de costa. E a nossa Cuca, gente, eu fiz a época amargo. Eu, f... eu realmente fiz a época Camargo. <risos> ah, não sei porquê, mas tudo bem. Tá, vamos lá, eu vou... Deixa eu ver, coisas que a Cuca tem, que no meu desenho tá faltando. Então, ela, ela tem um tomara que caia. E eu fiz ela com decotão, mas ela tem um tomara que caia. Dependendo da, da sua apreciação aí, pode ser até mais, mais ousado. Nossa, mas essa cuca aqui também... Eu não vou fazer ela igual, não, porque, pelo amor de Deus, minha cuca tá muito mais bonita, viu? É... Uma coisa que a minha cuca tá, tá errada, ela tem essa tiara que não existe. Era só o cabelo da cuca mesmo que tinha esse formato mais... Essas entradonas aqui, né? Ah, e ela também tinha... Eu, nossa, só que o volume do cabelo tá todo errado também, né? Vamos reduzir isso daqui assim, pra ficar mais rente com a cabeça, mas... Ainda tem aquele shapezinho ali E aqueles... Sei lá, ela tem três, quatro Cristas assim aqui, ó design do... é Incrível como funciona, funciona bem até Vamos fazer o cabelinho dela aqui Vamos botar uma sobrancelha nela Que a minha não tinha, né? O narizinho dela, ok Ok, ok, por enquanto tudo certo Por enquanto tudo em ordem Vamos fazer agora a gola que ela tem nessa roupa dela aqui Vamos imaginar Essa, essa big gola aqui Dando a volta aqui por trás, assim pô, pô Olha aí, ó, olha aí, ó Olha a cuca aí aparecendo, ó eu Acho que o cabelo dela era mais ou menos isso, né? Tem tipo um design de alguma coisa aqui nas costas dela Mas eu não sei se isso é só uma coincidência ou não E vamos fazer esse design de capa Aqui por trás Ok, boa, boa Tá aí, ó. Tá aí, tá aí, tá surgindo, tá surgindo. Ok, uma capa. E vamos, vamos ter que aumentar esse vestido dela aqui, né, pra ficar, pra ficar correto. A não ser que a gente fizesse uma mutação daquele design com esse outro, com esse daqui, ó. Será que, será que funciona? A gente pegar e fazer assim. Fazer essa parte daqui, daqui até aqui, assim. Ser, né mais fácil, mais fácil esticar esse vestidão aqui, vamos fazer esse vestido em camadas e só o pezinho dela aqui aí ó, aí ó, aí ó pintou, pintou <risos> ai que coisa doida meus amigos que... que dia estranho não era exatamente o que eu tava imaginando como seria o meu dia hoje não era exatamente isso que eu tinha em mente mas confesso que estou muito feliz, ok é, dá pra ver que tem um... Vou fazer a borda aqui do caldeirão. Caldeirão do Hulk. Tem aqui um, um efeitinho só pra fazer uma separação. E tá aí, ó. Eu acho que a gente tem uma... Tem uma cuca aqui, gente. <risos> mais parecida com a uma da televisão. Uma última conferida nesse cabelo dela aqui. Nessa gola muito louca que ela tem. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto bastante. Vou deixar esse, essa parte do vestido mais escuro pra ficar mais claro que é um vestido vermelho. Vamos pintar essa unhas de preto aqui, assim, ó. Aquela ideia da, da, das linhas os olhos eu tô até que surpreso com até que não tá tão ruim mas eu acho que ela vai ficar melhor com os olhos de cobra assim um os de... um olhos mais fininho certo certo o que, que que mais a gente pode trazer aqui ah, ela tem umas escamas né no meio do... no meio desse ossinho muito louco aqui vamos fazer umas fazer umas marcações aqui assim ó aquelas que eu fiz nos meus dragões já em outros momentos tá aí Corrigido, tudo corrigido. Vamos tirar esses, essas referências da nossa cena e observar isso daqui uma última vez nesse vídeo. Gente, tá aqui as nossas artes de desenhando de cabeça corrigidas agora com as referências. É, espero ter mostrado para vocês aí alguma, algumas ideias para vocês também criarem e organizarem suas composições. É, se você quer saber mais sobre esse assunto Não deixe de conferir os links aqui na descrição Tem o um link do Only Brush Que são as minhas aulas que estão acontecendo na Twitch Tem o um link também para os meus cursos na Udemy Que são o resultado de todos esses esforços Aqui meus, né, também Para tentar ensinar, aprender e fazer as coisas E especialmente essa questão aqui de composição De cena, é, o básico De perspectiva que você precisa para fazer esse tipo de coisa Você encontra no curso de fundamentos Da ilustração que tem lá, certo? Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse vídeo Aqui no canal Brush Rush Espero você para um próximo vídeo muito em breve, ok? Até mais galera, valeu, falou!